Baby Dogecoin será que essa moeda que tá valendo tão pouco né menos de um centavo assim infinitos né muito menos do que um centavo será que essa moeda pode crescer será que essa moeda pode deixar outras pessoas milionários como outras criptomoedas têm feito por aí bom se liga nesse vídeo eu quero te explicar o que eu tenho feito o que eu acredito em relação a essa criptomoeda se eu invisto nela ou não e para você talvez aí ter algumas ideias relacionadas a isso então vamos embora para o Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje é para falar um pouco sobre essa criptomoeda Baby Dogecoin. Bom, aqui no canal em si eu não tenho falado tanto sobre esses assuntos, de criptomoedas, né? Eu gravei um vídeo alguns dias atrás onde eu mostrei uma carteira pública minha onde eu tô investindo, e aí no meio disso algumas pessoas pediram para eu falar sobre a Baby Dogecoin, se eu invisto nela, se eu não invisto, o que que eu acredito. Então, primeiramente eu quero pedir para você nos comentários o seguinte: se você gostou do assunto desse vídeo, deixa aqui nos comentários uma mensagem falando para eu gravar mais vídeos sobre criptomoedas que eu gravo. Isso vai ser uma temperatura vai ser uma maneira de eu ter uma noção né de, de ter uma temperatura para eu saber se eu devo continuar gravando vídeo sobre criptomoedas ou não para vocês e se você não me segue no Instagram me segue no Instagram também que direto eu falo sobre meus investimentos lá vai estar tá aparecendo aqui na tela para você agora bom mas enfim vamos lá Baby Dogecoin essa criptomoeda é uma boa criptomoeda para você investir é uma criptomoeda que pode estar um dinheiro legal sim ou não bom eu mostrei aqui um, um vídeo meu uma criptomoeda que me rendeu aí, né? Eu investi três quatro mil reais, que voltou mais de 120 mil reais. E aí a Baby doge Coin é uma criptomoeda que ela é sondada muitas vezes, falada muitas vezes, que pode crescer, que pode ter um resultado muito interessante. Bom, vamos ver aqui primeiramente o valor da Baby Doge hoje aqui no Coin. é CoinMarketCap, tá? Aqui no CoinMarketCap hoje, ela está. Olha só para você o valor dessa criptomoeda, gente. Ela está muito abaixo de um centavo ela tem quatro dígitos aqui olha e para cá olha o quanto que ela tem para crescer então vamos lá não vamos nem falar de um centavo não porque se ela bater um centavo se você tiver dinheiro investido enquanto ela tá neste valor aqui e ela vier a bater um centavo com toda a certeza você vai ganhar muita mas muita mas muita grana a grande questão é qual que é a chance dessa criptomoeda de fato crescer ou não Tá bom, eu vou dar alguns fatos baseados primeiramente em alguns contatos que eu tenho hoje. Para quem sempre me pergunta, às vezes, Júnior: ah, como que você faz para investir em criptomoeda? Onde é que você tem investido? Como que você faz? Bom, hoje. É, primeiramente eu aprendi a investir no mercado de criptomoedas através do Google que tem um treinamento principalmente para quem é iniciante para quem que muitas vezes até mesmo não quer nem ficar pesquisando muito mas quer já pegar ali as criptomoedas que podem crescer legal vou deixar o, o link do, do, do, do treinamento dele aqui na descrição para que você saber mais também tá bom mas eu tenho eu pe sempre pego recomendações de contatos de Network que eu tenho hoje eu tenho muitos amigos que ganham muito dinheiro com criptomoedas o Google por exemplo é um deles inclusive essa cripto que eu ganhei 120 mil reais no mês retrasado eu coloquei três reais em 25 dias esses três reais viraram 120 mil reais foi exatamente com recomendação que aprendi dentro do treinamento dele tá então assim a baby doge o que que você precisa entender primeiramente ela não está especulada para crescer de uma vez só tem criptomoedas que, sem brincadeira, você investe hoje, em uma semana, em um dia, em três dias, essa criptomoeda às vezes sobe 300, 500, 1000%, cento e aí você consegue um lucro absurdo, você vai lá e tira. A Baby Doge, ela não é dessa forma, tá? Informações que eu tenho e na base do que eu acredito. Hoje eu tenho mais ou menos 7 mil reais em Baby Doge. Só que o que eu tenho, as informações que eu tenho, é que ela é para investimento de médio para longo prazo como assim é para daqui um ano para daqui um ano e meio para ela ter um retorno interessante então eu não tô com pressa então se você tá comprando achando que vai obter rios de dinheiro amanhã depois de amanhã com ela não compra eu não tô aqui nem para recomendar para você comprar ou não eu tô falando que eu acredito e o que eu estou fazendo você faz o que você quiser em relação a isso mas o que eu tenho de informações baseadas a contatos que eu tenho amigos próximos que eu tenho é que é uma moeda para ter um resultado muito interessante daqui a um ano então deixei lá tá investidinho lá bonitinho paradinho tá 7 mil reais nem é tanta grana assim se você for analisar é claro que para muitas pessoas 7.000 reais já é muita grana mas eu digo no sentido de que poderia ter investido muito mais mas por que que eu coloquei apenas 7 mil reais porque se ela crescer vamos colocar pouco aqui não vamos colocar muito não se ela subir aqui ó quatro zerinhos nem precisa chegar no 1 centavo aqui não se ela subir quatro zerinhos aqui já vai fazer um estrago com esse mil reais que eu tenho lá entende então tá lá paradinho vamos deixar o pau torar vamos ver daqui três meses daqui seis meses daqui um ano o que que aconteceu posso estar tá arriscando a perder sim mas antes correr esse risco e às vezes dar um resultado muito bom né do que me arrepender depois de não ter tentado então né é, muitas pessoas me perguntam ah, mas quanto que eu invisto Júnior 100 reais 50 reais 200 cara eu sempre recomendo é quando você for investir não investir um valor que seja de algo muito importante para você que você não esteja tirando do seu aluguel que você não esteja tirando da sua casa um valor que você seja disposto a perder e que não vai acabar com a sua vida se caso você perder esse dinheiro porque é um investimento querendo ou não de alto risco mas se dá um resultado legal pode dar um resultado extremamente forte, mas é a minha visão sobre essa cripto. Tá bom, tem dinheiro lá para é, né, esperar um tempo aí, daqui um ano vamos ver o que que deu. E é isso daí, sem pressa. Tá? Lembrando, o mercado ele é muito bom com quem é paciente, tá bom? Então é isso. Se você quer saber mais também sobre acompanhar um pouco mais meus conteúdos, meu Instagram vai estar aqui abaixo da, da aqui do vídeo para você, vai estar aparecendo aqui na tela também. Se você quiser saber mais sobre o treinamento do Guga, também o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!